Fala artistas, no vídeo de hoje vamos aprender uma técnica super interessante de retouching, de como modificar o rosto, mais especificamente como fechar uma boca. Eu espero que aproveitem e vamos nessa por vídeo. Bom pessoal, para caso você tenha uma única fotografia do seu personagem, onde a boca dele ficou aberta ou então de algum jeito que você não gostaria, então nós temos aqui uma técnica absolutamente bem simples e rápida, e não se estranhe também porque o vídeo ele não vai ser muito longo. Vamos começar então fazendo uma seleção exatamente da parte de cima e outra seleção da parte de baixo da nossa boca. Então para isso vou utilizar a ferramenta polígono laço tool para ter um controle um pouco melhor do que eu estou selecionando, e começo a fazer uma seleção aqui que não precisa ser perfeita, mas é legal que você pelo menos consiga excluir os dentes. Então eu venho percorrendo aqui em volta dos meus lábios, e chegando na parte de fora, eu posso também pegar um pouquinho mais da informação da área de pele do modelo. Fecha minha seleção e nós vamos estar melhorando ela ainda, clicando aqui em Select, e Modify e adicionando um Feeder, justamente para a gente trazer um pouco mais de suavidade nas suas bordas. Dependendo do tamanho da sua imagem, você vai poder colocar valores um pouco mais altos. Aqui no caso, eu vou querer colocar o valor 10, mas se você tiver uma imagem pequena com poucos pixels, bem provavelmente você vai ter que colocar também valores menores. Vou dar um OK. E agora somente apertar o CTRL como é de uma J, com a minha layer de background selecionada. E nós vamos ter então a nossa seleção salva e uma outra layer, Layer 1. Vamos dar continuidade então, selecionando novamente o nosso background, pegando a ferramenta de seleção. E agora eu quero selecionar então somente a parte de baixo. Então fazemos o mesmo processo, tentando escolher um pouco mais aqui dos nossos dentes. E eu vou fechar exatamente ela, puxando um pouco mais para baixo. que tenha essa altura aqui na pele, não vai acabar atrapalhando totalmente nada. Temos aqui em Select, Modify e Feeder, coloco o mesmo valor de 10, posso dar um OK. E o Ctrl, Comet, mais J para duplicar ela em uma nova layer Nesse momento nós temos então duas layers separando a parte de baixo E a parte de cima também da nossa boca Vamos retornar então a visualização aqui do nosso background E agora preciso somente escolher algum dos dois lados que eu quero começar trabalhando No caso vou colocar o lado de cima primeiro E nós temos aqui também duas opções para fazer esse ajuste A primeira delas vai ser abrindo o nosso Free Transform Control Com Ctrl, Comet, mais T Clicando com o botão direito do mouse e habilitando a opção Warp O Warp vai ser uma opção muito boa quando você já tem uma boca um pouco mais fechada e não preciso fazer muitas modificações e principalmente também aqui nesse formato onde eu tenho uma boca com um formato bem arredondado né bem circular aqui na parte de cima mas vamos começar então por esse processo eu venho puxando aqui um pouco mais para baixo posso trazer as partes aqui de lado um pouco mais para cima, tentando ajustar o máximo possível essa parte, e modificando somente então o centro da nossa boca, mais ou menos assim, não quero fazer muitos ajustes aqui com o ar, porque eu vou estar utilizando também a segunda técnica, então eu posso dar um ok na minha ferramenta, aplicando então todo o ajuste que eu fiz, e vemos agora aqui em Edit, e entramos na opção também de Purpet Warp, Purpet Warp é praticamente a mesma coisa, só que aqui nós temos a liberdade para fazer alguns cliques, e definir, então, o que vai ser realmente modificado. E não somente os cliques do que vai ser modificado, mas aqui fora eu acabo clicando também para definir o que eu quero que seja bloqueado. Então, essa parte aqui de cima, ela não será modificada com tanta potência como a gente vai estar modificando esses primeiros pontos. Faço mais uns outros dois aqui, mais ou menos... Tem esse formato bem definido, mesmo, né? Então eu vou começar agora a clicar em cada um deles e abaixando de pouco a pouco, trazendo então esse formato um pouco mais reto para a boca. Se você achar necessário também, pode criar uns outros pontos. Não fique com medo disso daí. Ajuste um pouco mais aqui para cima, talvez. Um quarto ponto aqui, deixando a boca então um pouquinho ainda mais reta. Esse daqui, ó, acaba ficando também um pouco deformado, então eu vou trazer um pouco mais aqui pra cima. Sempre tome cuidado, esteja sempre observando a sua imagem com um olhar crítico, né? Feito o nosso ajuste, eu posso dar um OK aqui na ferramenta também. E vamos agora fazer o ajuste pela parte de baixo. Então seleciona Layer 2, habilito meu Ctrl, de mais T, clica no botão direito, ferramenta Warp. E aqui vai ser bem simples, basta somente colocar ela um pouco mais pra cima, que a gente já vai começar então a fechar toda essa informação. Um pouco mais para cima sim, posso dar um ENTER no teclado. E agora CTRL, de mais zero, a gente consegue observar sem o zoom o nosso efeito perfeitamente tão aplicado. Somente o último ajuste, caso você tenha também alguma deformidade na sua seleção, você pode estar selecionando a lei específica, cria uma máscara, pega o seu brush na cor preta e vem deletando então toda essa informação e criando também uma transição muito mais realista. Se esse tutorial te deixou de boca aberta, deixa aí também o seu like e o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz pela sua participação. Mas é isso então galera, espero que tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo.